Fala galera, beleza todo mundo aqui com mais um vídeo Dessa vez a gente vendo pra vocês mais um gameplay <risos> Bom rapaziada, tô meio gripado rapaziada Mas eu tô gravando aqui o vídeo Porque não pode ficar sem vídeo Mano, eu só quero ver uma coisa aqui Pra coisa do áudio, véio. eu quero só baixar o volume eu acho que eu não sei Modo de áudio é meia noite Máximo televisão fone de ouvido tá isso daqui tá feio mas eu queria ver o bagulho do do som tá ligado mas eu não sei no que vai mano é... acessibilidade automático legenda é... tá tudo desativado mas bom rapaziada, vamos lá rapaziada a galera tava pedindo o Homem-Aranha aí então já vai deixando o like aí se não no canal Ah, rapaziada, antes que vocês me perguntem Não é o Homem-Aranha 2, tá ligado? É o Homem-Aranha 1, mas do mesmo jeito é da hora O Homem-Aranha 2 não vale a pena comprar porque é, O gráfico tá, tá relacionado ao PS5, tá ligado? Então não vai, a gente não vai ver muita diferença no PS4, tá ligado? Tem que ter o PS5 aí E tá muito caro pra comprar, mano Mas o Homem-Aranha é muito foda, velho na moral, mano, que ovo fora. Vamos ver o que tem de bandidai aqui, mano. Mas tô eu bem rouco, rapaziada. Que eu peguei uma gripe aí, fudido. Oi, esse lugar aqui eu não tinha visto, não, hein. Esse lugar é o ovo. Lugar... E aí, galera, beleza? Ih, derrubeu o pessoal, foi mal aí. Foi mal aí. E aí, pé. Olha o cara sentado aqui. Aqui é Miran. Sim. Aqui é temos, temos uma da que Achei, missão antiga. Aí lá a missão da Mary James. Se Oi, eu só queria dizer que não é se me... ah, É. Comparando a época em que o Spider-Man surgiu na missão a da Meredith James, não vou certo, fazer não, é rapaz. Claro. Essa missão no é, no no no é no muito chata, tá Vou fazer outra coisa. Tentar ver uma bandidaia aqui, daí eu tentar impedir. A a eletricidade aí. dos olhos, não Mano, nem 10% por do Dona Aranha, tá ligado? Acho Vem que provavelmente vai abrir mais coisas. O Spider-Man não prendeu todos esses caras. A, a é. questão não é essa. Eles não existiam antes dele aparecer. Devem ser atraídos por ele. Mas é. confiam até que estejam em conta. Mano, não tô achando não, nada. Acho que nunca ouvi alguém falando com acho o. Acho que eu. eu vou ter que fazer Olha. aquela missão lá. Imagino o que teria acontecido se esses caras aparecessem. Não tô fazendo nada, não, não tô achando nada, velho. É Qual é era é o golpe do Alan? Achei que eu tenho que ficar mais longe possível, tá? Ah, ser Vou tentar Preciso fazer essa noção no aqui. Não. Deixa eu ver, deixa eu ver. Unidades, de Opa. Opa! Opa! Achei uma coisinha aqui, hein. Tem uma coisinha aqui Ouvi na rádio aqui que tem um negócio de bombeiro aqui, mano Salvar a galera lá Eu não sei onde que é, na verdade Aê, padrão Deixa eu ver, aqui não Mas não tô achando, rapaziada Ah, mano, eu tenho que fazer aquela missão lá, velho a missão é muito chata. Você fosse legal, eu fazia fazer, tá ligado? Olha a chega. Chega, de chega, Aqui, aê, caralho, chega aí. chegou. Ai, cadê, cadê, cadê? os são mais baixos. Aqui, ó, chegou. Ai, cara, mano, parece que eu não jogo Ai, cara, ai. Toma. Toma. Toma. Ai, ai. Toma, aqui é miranha, aqui é miranha. Toma, toma. Ai, cara. Pega aí. Eita, aí, na cara. Toma, toma, toma. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. O cara tá me atirando, ai, ai, Tô meu! Tô Mano, fazemos um jogo, velho. O cara deu um tiro ali, pau, pau, pau e bunhe! Ah, mano, agora pra achar outra coisa aqui vai ser difícil. Vou ficar vagando aqui por aqui, rapaziada. Se eu achar uma coisa, e já volto com você. Eu só quero é ser feliz. Andar daquela minha ideia o que eu vou fazer. Aí a pajara, cheia aqui, cheia, cheio achei. de. Achei muito de gente do. Achei uma galera aqui. Aí agora vai. Capitão. Aí bora, vai. Um canteiro de obras do fisque, os equipamentos estão cobertos de poeira. É um só de fachada? É o que eu acho. Vou dar uma olhada aqui. E padrão, padrão. Na moreguinha na maciota. Vou pegar o cara aqui. Vou pegar o cara aqui. Vou pegar o cara aqui. Juntos, o o cara aqui. Pelo que eu fiquei sabendo, Logo, logo a da... Toro. Toro. Aê, padrão! Sobe, sobe, sobe! Aê! Tom! Tom! Tom! toma farinha toma farinha na cara pô! aí pega pega aí ah ah ah ah ah ah ah ah só, só, só, ah padrão. Corre, corre, corre, Corre, corre, corre! Corre, corre, corre! ah ah ah ah Aí, aí, Aí, Ai ai, tô morrendo. Aí, Vou matar esse cara aqui. Ah ah ah. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Sobe. Sobe. Isso. Calma, respira, respira. Respira. Respira, respira. Cala a boca aí, seu fodido. Aqui de... é Mireia. Ah não, Morri de novo, mano Mano, também é muita gente, né rapaz Não dá pra nem fazer nada Mano, eu acho muito bonito, tá ligado? Muito bem feito, tá ligado? Homem-Aranha, rapaziada Olha isso, mano, nos prédios mano. Subi aqui no alto aqui pra vocês verem, mano Acho muito foda, mano. Os detalhes, tudo no mínimo detalhe, tá ligado? Aí, olha isso, mano naquele pé de ó aquele pé de maior aê padrão Mano, tem gente aqui em cima hein rapaz não é lá embaixo é lá embaixo a mira é vai salvar a pata agora aê aê padrão só covardes atacam uma pessoa em defesa de... Assim. Cala a boca aí, aqui é Miranha, porra! Aqui é Miranha! Da hora! Aqui é Miranha! Deixa os caras em paz aí, mano! Deixa os caras em paz aí que é Miranha! Aí o Aí! aí. Toma! Toma! Toma! Que é miranha, pô! Que é miranha! Os caras estão tentando se soltar aqui. Aí, padrão! Pô, mano, que lugar é mágico, lugar Eu é... Ma... Eita, falta tá mais de um. A polícia deve chegar logo. Tá mais um aqui, rapaz. Vai, cadê o cara? Cadê o cara, mano? Não, o cara não tá aqui, não. Não, esse cara também não. Sabe o cara que tá lá em cima? Ué, cara sumiu, mano. Ah! Tem uma piruleta aqui, velho. É, rapaziada, o cara sumiu, mano. A ah, beleza, mas ia salvar o cara ali, pelo menos ele consegue escorrer. Bom, rapaziada, vou indo nessa então. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí. Mano, faz tempo que eu não trago meréia. E eu vou voltar voltando aí. Comenta aí o que vocês querem que eu faça. Querem que eu faça minha missão aí. Minha aranha ou quero que eu fico zoando aí na sessão que nem no GTA é isso aí rapaziada o vídeo for curto é porque eu tô meio que de pata mas eu não vou deixar vocês sem vídeo aí no canal então fique com esse videozinho aí mas é isso aí tamo junto fui